pessoal, tudo bem? Ai, convido você a só dar uma baixa, respirar. Você fala uma baixa, Marise, uma baixa desse sistema que está buscando tanta coisa aí dentro de você. Calma. Só lembra que você não precisa buscar nada. Você é uma alma antiga que já é bem sábia. É que tudo que você está buscando por aí é você mesmo ou você mesma se mostrando, se sinalizando, que é um processo belíssimo e importante. Hoje a gente vai falar dos sete raios cósmicos. Não vou falar das variações dele, mas os sete raios. Sem os sete raios não haveria o que a gente chama de força da centelha divina, não haveria o grande motivador, não haveria sonho, não haveria essa sensação de que tem um algo muito maior. Né? Esses sete raios são chamas reparadoras e amorosas, cada uma na sua nuance, para tratar detalhes específicos no nosso fractal que vem juntando esse rastro, esse entulho, por tantas e tantas encarnações gravadas no nosso DNA. Então ele vem para a gente reconfigurar, né, através da própria vida, quem nós somos. Porque esse estilo que nós estamos levando até hoje, esquecendo que nós somos a própria vida, faz com que o nosso corpo pereça, faz com que a pele envelheça, faz com que as toxinas surjam. E estas chamas colocam a gente num outro patamar vibracional. Muitos de nós, principalmente as pessoas que vão assistir esse vídeo, é bem provável que já tenham entrado na senda de experimentar, passar pelas iniciações dos sete raios, para um dia chegar à ascensão. Mas a grande maioria acaba desistindo no meio do caminho, porque não é qualquer coisinha, não é uma brincadeira, é muito sério o processo, o processo de ver a si mesmo, ver o que, que você está sustentando dentro de si, então não é uma empolgação momentânea, né? é um algo que a gente precisa entender, levar com disciplina, mas com aquele amor gostoso, né? saber que é muito sério, mas que a gente pode acessar a nossa pureza da criança interior. Mas lembrando que não é brincadeira ver a si mesmo. E também no, ao longo do processo, não é uma questão de você estar o tempo inteiro bem e querendo mostrar para o outro. Uma pessoa que começa a entender o que são os sete raios e passar pelas iniciações, ela não demonstra mais nada para ninguém. Ela sai da casca do personagem e ela entende, ela começa a ser muito sincera com quem ela é de verdade, independente dos sentimentos que estão surgindo, porque ela vai acolhendo ponto por ponto. E é isso que os sete raios fazem. Eles pedem conduta, disciplina e não só o dizer eu quero ascensionar, mas eles dizem assim, eu quero e ter postura de mestre. Ter postura de mestre, um mestre sábio de avaliar, mas primeiro você com você mesmo, não começando daqui para fora. Né? É você quem começa a ser mestre de si, organizando as suas ideias, pensamentos, ações e todo tipo de conduta, tá bom? Então vamos lá. Os sete raios, eles hoje são sustentados, por seres lindos que já ascensionaram, né? sempre tem alguém que veio antes, <risos> então essas pessoas já passaram por encarnações, sucessivas encarnações, e eles atingiram um cargo de mais responsabilidade. Né? A gente está aqui, preocupado com coisas é, mais básicas, né? e eles estão simplesmente sustentando a vida e o amor do planeta Terra é <risos> tão simples assim né eu falo brincando ironizando um pouco porque dá até um pouquinho de vergonha né você fala meu Deus do céu né e eles falam para gente se unir a essa essa sustentação eu sou a vida se eu sou a vida logo nada me falta se me falta é porque eu esqueci que eu sou a vida né então vamos lá, eu quero apresentar essas pessoas, ah, lembrando que são informa informações específicas do livro, mas também vou deixar aqui um pouquinho de informação da minha experiência iniciada em cada raio, porque eu, em muitas encarnações eu fui até a metade do caminho, que for, foram desafiadores para mim, e hoje eu escolhi me dar uma chance, e eu fui até o fim, e estou sendo ressintonizada totalmente que leva um bom tempo, tem todo um processo é, que é maravilhoso, então eu fico muito feliz de ter conseguido. Foi fácil? De jeito nenhum, mas eu tô aqui para compartilhar com vocês toda a etapa do despertar, que no próximo vídeo eu vou passar para vocês não, não assustarem ou não acreditar na bagunça que a mente humana faz, tá? Não a mente humana que deveria ser, mas o que a gente acredita que é. Bom, o primeiro raio é o raio azul do mestre Moria. O mestre Moria passou muitas vezes aqui. No livro especifica as encarnações, quantas as últimas até ele ascensionar. Ele é um querido, tenho bastante contato com ele, trabalho muito com o raio azul. E o que, que ele significa o raio azul? É a chama da vontade de Deus. Tem até umas especificações interessantes aqui que eu vou passar para vocês. As principais qualidades divinas e ações do primeiro raio é a onipotência, proteção, fé, vontade de Deus através do poder do Pai. O chakra correspondente é a garganta, tá? e a cor, como eu já falei, é azul. Tem uns cristais maravilhosos, gente, assim aproveitem a troca e reação química que os cristais podem proporcionar eles são grandes geradores de energia né? aqui quem quiser usar como apoio quando for fazer as meditações pensando no raio azul invocando ele é, as pedras são lápis lazuli safira, pedras azul pavão ágata de renda azul e o mestre El assim que ele assumiu esse cargo, começou a trabalhar, ele trabalha aqui para manter a chama acesa dessa busca religiosa de um algo maior. Ele mantém aceso e ele trabalha na proteção para manter tudo que é benéfico para a humanidade em nome de Deus sempre, tá? Em nome de Deus sempre. E em outras dimensões... É, eles constituem um, uma espécie de templo não só numa região do planeta, mas em outras também tá? porque é um grupo de pessoas trabalhando nesta chama azul como nas outras então o Shohan El ele tem o templo da vontade de Deus que ele cuida em, na Índia, que é um lugar bem específico que é Darjeeling, que eles falam falar portuguesado aqui é, fica bem nessa região, tá? Aí você fala, nossa, mas se eu for lá nessa região, na Índia, eu vou ver? Não, se você se colocar para meditar, se você invocar, sim, mas não precisa necessariamente estar lá, aonde você estiver, você faz a devida comunicação nessa outra dimensão. Aí tem os arcanjos também e, e o complemento divino. Né? São muitas hierarquias, tá, gente? Do outro lado, não é uma coisinha tão simples, ah, é, é só uma coisa só. Não, tem os cargos sucessivos, enfim. E o arcanjo do primeiro raio é o famosão que todo mundo conhece, o Miguel e fé, né? o Miguel arcanjo que a gente conhece, e fé que é o complemento divino. E o Miguel... E essa consciência divina, linda, esse complemento divino, que é, que é a fé, eles ficam situados também numa região específica, se vocês quiserem mentalizar, tá? é o Templo da Fé, em Benf, e o Lago Luiz, em, lá no Canadá, tá bom? E tem mais um outro cargo, só a título de curiosidade, que eles chamam de Elohim, que cuida de um outro departamento também, extremamente precioso aqui na Terra. né? Toda essa parte que a gente vê da, do crescimento das plantas, do fruto, essa regeneração linda, todo esse trabalho que você enxerga e fala meu Deus, como é precioso. Vocês acham que é aleatório? Não. <risos> tem os elorins que cuidam. Então, o Elohim do primeiro raio e também o seu complemento divino é o Hércules e Amazônia. E eles também têm um retiro, tá? O nome que tá aqui, desculpem se a pronúncia sai um pouquinho errada, é Ralph Dome, na Serra Nevada, na Califórnia, nos Estados Unidos. Só para vocês pensarem. Neste raio, a gente tem as invocações, tem as orações, tem tem a jornada para ir até esse templo, eu vou ver se, eu sei que no YouTube tem muitas pessoas que já gravaram, eu vou ver se eles querem que eu grave, e aí eu coloco aqui para vocês, e aí vocês podem usar à vontade, mas eu vou ter que fazer separado, porque são meditações e orações bastante extensas para fazer com que a pessoa entre no estado meditativo e realmente vá né com senso de visualização então eu vou ver com eles direitinho se a gente faz tá mas dando procedência o segundo raio ai que eu amo de paixão é a chama da iluminação e da sabedoria a cor é amarela as principais qualidades divinas e ações do segundo raio é a iluminação é a sabedoria a onisciência a compreensão através do amor percepção, discernimento, precipitação, discriminação e ativação da mente de Deus. O chakra correspondente à coroa, é a coroa. As pedras, os cristais é o olho de tigre, topázio dourado. E o chorando do segundo raio é o Senhor Lanto, que ele é instrutor da sabedoria ancestral. O retiro que fica é na Grande muralha da Iluminação, cordilheira Grand Teton, tá? E os outros mestres servindo o segundo raio, que a gente já ouviu falar aqui na Terra também, é o Gautama Buda, é o Senhor Maitreya, o Sananda Jesus, o Mestre Kutumi e o Confúcio. Os arcanjos do segundo raio, seu complemento divino, é o Jofiel e Cristina. E os retiros onde o Jofiel e a Cristina trabalham é no sul da Grande Muralha China e o Templo da Iluminação, Deus, Deus Amero, é Ilha do Sol. Tá? que fica na Bolívia. E os Elohim, do segundo raio, seu complemento divino, é o Apolo e a Lúmina. O retiro fica na Alemanha, tá? na Saxônia. Olha, ah, essa chama da, da sabedoria, tanto, ah, tanto a chama azul quanto a chama da sabedoria vocês podem usar aleatoriamente no dia a dia de vocês, invocando, justamente quando você estiver principalmente mais uh, perdido, se afundando em ideias das quais você não fala, caramba, aqui eu não estou entendendo nada, estou me sentindo ou menor, ou estou escapando na arrogância, o que está que acontecendo? toma essa percepção e invoca, eu invoco aqui o raio azul, é a chama da vontade de Deus Mestre Lermoria, me guie, Por favor, Mestre Lermoria, me guie Mestre Lermoria, me guie E de repente, gente Vai vir uma ideia É muito rápido Vem uma ideia Vem uma intuição Vem um insight para você pensar Neste campo vibracional Claro que é uma construção tudo isso já existe dentro de você, mas você mesmo não acredita. Então esse processo de você visualizar faz com que você lembre que exista e de tanto lembrar se torna permanente, tá? E com o raio da iluminação é a mesma coisa. Tá precisando de um senso de sabedoria, ainda ela não tá ativada 24 horas do seu dia. Para, invoca, Mestre Lanto, preciso lembrar de quem eu sou. Quero me ancorar na sabedoria divina aqui e agora. E ancora, medite nisso. Vai ter as meditações também, tá? Vocês vão ver que coisa mais maravilhosa agora falando do terceiro raio que eu também amo a gente ama todos né é a chama do amor cósmico as principais qualidades divinas e ações do terceiro raio é amor incondicional preciso nem falar né onipresença compaixão fraternidade verdade, é, fraternidade verdadeira caridade amor em ação o amor do Espírito Santo e também as iniciações do chakra do coração o chakra correspondente. É o coração, a cor é rosa E a pedra, se falar, é o quartzo rosa ou rubi O Chorran é o meu amado Paulo Veneziano Que eu já tive o um imenso prazer é, de me comunicar e canalizar Com esse pedaço nosso tão incrível Mas o Paulo, ele não é só o Marra né? Ele, ele não é só o Chorran, o mestre, ele é um o um Maha Chohan, tá? ele representa o ofício do que a gente chama de Espírito Santo aqui na Terra, ele é o Espírito Santo Planetário, os retiros, quem quiser se concentrar nessas regiões, é Chateau de la Liberté, que é próximo a Marseille no sul da França e o Templo do Sol na cidade de Nova York, e como o Mahachohan planetário ele também possui um retiro no seilão chamado de templo do conforto tá? bom, os arcanjos desse raio é o Samuel e a caridade, que é o complemento divino, ai gente, eles têm uma energia fora do comum é que eu já acessei bastante, então é é incrível, tenho vontade de ficar lá, e ó eu já falando aqui, o Samuel só não fica porque se esquece porque se você se lembra, você já é. Né? O retiro que o Samuel e a Caridade trabalham é o retiro de San Louis, Missouri. Tá? E o Elohim do Terceiro Raio, seu complemento divino, é Eros e Amora. E o templo que eles trabalham é o Templo do Amor. A partir de onde eles trabalham, tá? Porque eles estão em toda parte. Templo do Amor, que é no Canadá. Coisa mais linda. Aqui... Nesse lugar, você fala, ai amor, o que é amor? Você se conecta ao amor incondicional, onde você só vê beleza, onde você só vê aprendizado, onde todo aquele peso que existia antes, ele simplesmente é suavizado. Vem essa força rosa te dando um vigor de calma, mais uma alegria, é <risos> muito bom, então do nada você tá calmo, mas também você tá alegre, está divertido, mas tudo com equilíbrio, com doçura, com divertimento, com felicidade, é extraordinário, e a meditação e a iniciação, é, a gente faz através tanto da invocação, da oração e a jornada do templo, que você pode fazer quantas vezes você quiser ao longo da semana, mas para o finzinho eu explico para vocês um detalhe, porque os raios todo mundo está recebendo o tempo inteiro. Porque está sustentando essa verdade em nós, essa vida. Mas em dias específicos, cada um deles fica sendo emanado. Então é legal seguir se você quiser, mas se você falar ah, também não quero, não tem problema nenhum. Porque você pode, aí no dia que é uma chama X, que está sendo entoada em maior fluxo no planeta, você pode precisar de outra e você vai super bem estar tá usando sem, sem problema nenhum de verdade, tá bom? Então não, não se prendam a isso de forma alguma. Então vamos para o quarto raio, que é a chama da ascensão, da purificação e da imortalidade do nosso querido chorhan Seraphis Bay, que eu também já tive a oportunidade de me comunicar com ele. As principais qualidades divinas e ações do quarto raio a pureza, a totalidade, consciência crística, tornar-se Deus através da consciência da mãe divina. O chakra correspondente ao básico, que fica lá embaixo, é um pouquinho mais abaixo do órgão sexual, a cor é branca, que purifica, que traz paz... As pedras correspondentes são Azurita, Quartzo, Neve e madrepérola. E como eu falei, é o Seraphis Bey e o retiro é no Grande Salão da Ascensão no Templo de Luxor. Sabe onde? No Egito. Tem muita força ali, gente. Tem muita força. O arcanjo do quarto raio é o Gabriel e a esperança. E o retiro deles fica entre o Sacramento e Monte Shasta, Califórnia, lá nos Estados Unidos e o Elohim do quarto raio complemento divino, é a pureza e a Áustria Áustria, né, que fala e o retiro fica próximo ao Golfo dos Arcanjos Rússia, tá então, nossa, só de falar não consigo nem mais, só de entoar eu não consigo nem mais falar direito, porque porque é uma sensação de de claro de soltura de ser, então quando vocês estiverem numa, numa situação onde parece que o ambiente está pesado, mas você precisa de um, uma aparente visão, uma purificação, invoca a chama branca, invoca a chama branca com o Seraphis Bay pode invocar tranquilamente, porque vai trabalhar e vai fazer essa purificação. Então vocês estão vendo que cada raio tem a sua especificidade, né? mas todo mundo pode, você pode de repente se identificar com um deles, mas é importante você navegar em todos eles, porque todos eles são uma espécie de atributo essencial no seu ser. Ah, em cada detalhe aí você vai se aprofundando. Esse raio ou oh, o raio branco, ah, para mim foi uma das etapas mais desafiadoras mesmo assim. Eu fiz limpezas do meu registro acástico que eu precisava respirar fundo e ficava dias assim enfrentando lugares obscuros não por causa da chama, mas porque eu estava sustentando um lugar mais baixo e a chama só vem para clarear e te mostrar que você é muito melhor é incrível vale demais a pena vamos em frente e o quinto raio é isso mesmo falei do quarto vamos no quinto que é a chama da cura e da manifestação as principais qualidades divinas é a cura em todos os níveis verdade constância, criação pela manifestação, abundância divina através do imaculado coração de Maria ah, linda, o chakra correspondente é o terceiro olho a cor, preciso dizer da cura, é verde as pedras, esmeralda, jade crisoprásio, a zoisita com rubi o chorrã é o mestre, larion querido, e o templo é o templo da verdade que fica na Grécia os arcanjos é o Rafael e a Maria. Né? Um, e o retiro que vocês podem se concentrar que é o ponto principal, é o templo da verdade, não é o templo da cura que é em Portugal. E o Elohim é o Ciclopeia e Virgínia. E o retiro deles é na cordilheira de Altai, na China. A chama da cura é sempre quando a gente está realmente é, sentindo que tem uma um algo uma debilidade, sabe, aquele aquele lugar que vai te afundando que você fala, cara, o que está acontecendo ou muita intercorrência de doenças você fala, nossa, mas, mas sem desespero você invoca você invoca a verdade da sua saúde e você adentra ah, e é da noite pro dia é porque depende do tamanho da tua fé, né mas quanto mais você tiver fé e mais você aguentar firme, mais limpezas vão sendo feitas, mais curas vão sendo feitas. Não só no âmbito de saúde, mas na parte de prosperidade, na parte de, do setor financeiro. Né? Assim, Tem muitas questões que você vai se aprofundando com a própria chama verde. Às vezes você não se sente uma pessoa próspera Você pode invocar Não acredita muito em si mesmo não acredita muito na própria saúde E aí você faz as invocações Chamando a Mãe Maria, o Rafael, o Mestre Larion Vocês vão ver que mudança que vai fazer em vocês É extraordinário Agora a gente vai para o sexto raio Que é a chama da ressurreição o Mestre Sananda, que foi Jesus, a Mestre Nada, que foi Maria Madalena, maravilhosa. As principais qualidades divinas e ações desse raio é a aplicação do amor de Cristo, serviço abnegado a Deus e à humanidade, devoção ao próximo, adoração espiritual por meio da devoção e sentimentos reverentes o chakra é o plexo solar ou plexo solar aqui no estômago a cor é púrpura e dourado é entre, mescla entre rubi entre um alaranjado tá? e as pedras citrino, pirita, calcita, dourada bom, os retiros do templo da ressurreição fica perto de Jerusalém, lógico o outro retiro que tem é na Arábia Saudita no nordeste do mar vermelho que reúne frequentemente os conselhos da luz da grande fraternidade branca. E o arcanjo do sexto raio e seu complemento divino é o Uriel e a Aurora. E os retiros ficam na, na mon, em algumas montanhas lá na Polônia. O Elohim e o complemento divino é Paz e Aloha, que fica nas ilhas havaianas. A chama da ressurreição ela faz com que você realmente renasça. O trabalho nela faz com que você, você se sente mais jovem Você se sente mais ativo Você se sente mais vivo tá? E você vê que cada uma delas é, apresenta um detalhe Mas elas têm um sentido geral De que nós somos a própria vida, a inteligência E somos seres que não morrem Independente do corpo do qual nós estamos habitando É, né? Vai explicar a morte hoje, mas a gente está ainda passando por esse processo. O sétimo raio, a chama violeta da transmutação, é o mestre Saint-Germain, tão lindo que as pessoas são apaixonadas por ele. Tem a chama gêmea dele, que é a Mestra Portia. O retiro deles fica na Transilvânia, na Romênia, e o grande templo da chama violeta em Jackson Peak. Tá? As principais qualidades divinas desse raio é a liberdade, é a transmutação, é a transformação, diplomacia, cerimônia, aplicação da ciência, da verdadeira alquimia. Os arcanjos é os Adquiel e ametista, e o retiro fica acima da ilha de Cuba, e o Elohim do sétimo raio, seu complemento divino, é Arcturus e, Victoria, e, Vitória, Arcturus e Vitória, e o retiro fica próximo a Luanda, Angola, África. Bom... Que só passar um panorama aqui senão vai ficar muito longo qual é a minha experiência nisso e do que eu entendo não só através do que eu li porque não vem num consenso racional como eu explico para vocês vem num consenso do sentir e o que eu entendi quando eu pedi para ascensionar três anos atrás é que eu iria viver etapas isso antes desse livro chegar no Brasil tá? esse livro chegou há pouco tempo recentemente né? eu me senti passando por transições em cada chama tá quando eu fui na vontade de Deus e eu lembro bem o marco disso foi quando eu realmente me entreguei a essa vontade porque eu eu ainda entendia que Deus era um algo fora de mim e muito maior do que eu sou, porque eu não me reconhecia como esse algo muito maior. Mas ainda assim, sem ter essa lembrança fixa que hoje eu tenho, eu falei que seja feita a tua vontade. Eu apaguei todos os meus sonhos, tudo, tudo, todos os desejos, todas as vontades e escrevi em letras garrafais, que seja feita a tua vontade, a partir daquele momento a minha vida mudou e eu fiquei muito tempo sendo levada nesse templo à noite eu chegava quando eu estava chegando lá, minha memória puff, apagava porque a vibração é muito alta e, e é normal a gente está aprendendo a se ressintonizar nesse lugar bom, fui indo e de repente eu percebi a transição que era sair ah, do, do primeiro raio para ir o segundo raio de repente aqui humanamente falando e depois que eu me dei conta porque me mostraram eu tava acessando lugares de muita sabedoria e começou a aumentar gradativamente no meu dia a dia eu falei, nossa sabe, numa situação crítica eu mergulhava para dentro tom e já vi um essa chama amarela linda, já senti o mestre lanto, ele só falava, eu sou você e nós estamos unidos, acesse, acesse a tua sabedoria, acesse esta verdade, e aí vim uma forma muito delicada de resolver a situação, sem me contrapor a ninguém, mas sempre no respeito, trazendo argumentações não de convencimento, mas argumentações para manter o equilíbrio do ambiente, era incrível, e aí depois de um tempo, eu fiquei na, na chamada da sabedoria, ah, eu não consigo exatidar, mas fiquei um bom tempo ali, quando eu passei para o terceiro raio, eu fui inundada de um amor, que eu senti amor por Qualquer coisa, qualquer pessoa Pela terra, pelo cheiro da chuva Que dá aquele cheirinho gostoso Falei, caramba O que está que acontecendo? E aí me mostraram E aí foi aí que eu comecei A canalizar o Paulo Veneziano Também, né? Tive essa honra Que ele tem muita luz aí ele fala, minha luz é a sua luz né? É a nossa luz é, Para com isso Vocês têm mania de colocar um alguém sempre num pedestal maior Existem sim as, as hierarquias Mas todo mundo é vocês só precisam saber disso, lembrar disso e praticar isso para ser verdade, então eu comecei a praticar e eu fiquei um bom tempo e, e eu percebo que eu estou iniciada é, na, na chama rosa, juntamente com a chama azul, trabalho com a vontade de Deus nesse amor maravilhoso, tudo é amor, mas especificando aqui então eu trabalho nessa linha de frente, claro que a gente usa todas juntas, mas me sinto iniciada em uma discípula do Espírito Santo, tá, aí fui passando, fui passeando, aí como eu falei para vocês, o bicho começou a pegar mesmo no raio verde, é, porque eu comecei a passar por um processo de cura muito grande, limpeza do acástico, mas de forma intensa, assim, ó, rasgando, rasgando. E não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Cada um vai de acordo com o que uh, entendem que é necessário. É, pra mim, seguiu-se essa ordem, às vezes eu voltava para um templo, às vezes eu voltava para o outro, só para fazer alguns ajustes e recalibrações, tá? Uh, verde, eu me conectei muito com a Maria. Comecei a ficar muito conectado com o Rafael, com o Hilarion. Isso inconscientemente, tá? Depois que eu tomei consciência de tudo isso. E, e sonhava estar nesses lugares. E projetava, na verdade. Eu me via projetando, mas apagava. A purificação foi, de todas elas, a mais desafiadora. Real, assim. De ranking, ela e o... E o o raio da chama, da chama violeta, mas enfim, <risos> eu já chego no, no raio do, do que o querido São e a Mestra Porte ajuda a sustentar né, esses seres fazendo um trabalho lindo. Olha, o da purificação arrancou, porque eu quis, né? Arrancou assim, né? eu via memórias né, surgindo, mas limpava, vinham umas memórias. Eram memórias fortes, mas eu sentia que tinha algo a mais, e realmente tinha. Passei pela chama da ressurreição e eu tive essa sensação de renascimento muito forte. Na troca de personalidade, eu reconheci o mundo de uma forma que eu, num primeiro momento, não queria estar. Eu vou explicar no... depois, num, num outro vídeo para vocês, as etapas do, do despertar para mim. E... Eu me deslocava, parecia que eu estava fora o tempo inteiro E eu via a energia das, que as pessoas estavam é, conduzindo involuntariamente Eu vi os registros internos, eu vi que elas não tinham consciência Eu falei, meu Deus, assim, eu, eu realmente renasci para fora né, Nessa quarta dimensão e comecei a ter a consciência de quinta Falei, caramba, o que, que é isso? Mas não estava fixa lá né? E aí, na chama da transmutação, o bicho pegou porque ah, eu fui em, em memórias passadas muito, muito, muito traumáticas Muito, eu vivia no físico, sabe? De desesperos inconscienciais vindo à tona Eu respirava fundo, o Saint-Germain só vinha, tá me emociono Ele vinha É isso, esse é o caminho já passou, respira que já passou, e eu, que delícia, eu não choro com pesar, viu gente, porque foi de verdade, foi lindo, esse demorou também bastante, demorou, acho que eu fiquei um ano, é um ano porque foi muito intenso, eu lembro de cada memória, é igual um filminho de terror, sabe, que passa, mas eu tive muito amparo, então, o que eu estou querendo dizer é que nem todo mundo vai ser tão pesaroso assim, né? No meu caso, foi porque foi muito rápido, eu quis, eu acho que eu vim para isso. E o grande final né, que eu senti iniciada em todas essas chamas, isso sendo sintonizada nessa outra dimensão, mas lembrando que o meu corpo ainda está, ainda está passando pelo processo, mas a minha consciência está ganhando espaço... Foi em Campinas que eu fui fazer uma vivência que se chama Seiva em um encontro com o pessoal da Medical Energy of Unification. Que eu, que eu fui para casa do pai em consciência. E o que, que eu senti? Meu Deus, como a gente é incrível! Como a gente é mágico! Como a gente é maravilhoso! E muito mais, porque eu quero trazer mais sensações para vocês. Então, esse é o relato passei bem em Ampassam, mas tem toda a etapa, vocês precisam solicitar, eu quero que aconteça comigo, eu quero acordar, eu quero ver a verdade, e aí vocês vão ser guiados pelos seus guias espirituais, por toda a hóstia ascensionada, assim como eu fui, assim como todo mundo está sendo, mas a gente precisa ter o livre-arbítrio e se dar essa chance, então eu tô aqui para segurar na tua mão, porque você vai ver muita coisa, por isso, desse estudo, tá? desse estudo que a gente vai fazer, porque vocês vão precisar para quem escolher viver nesse amor e ser a própria vida. Hoje o vídeo explodiu, mas vai valer a pena. Um beijo e amanhã.